Alexandre XRE 300. Tá, assim. E motociclistas viajando? Cada. Uhul. E aí, Jackson, é hora de mergulhar agora? Tem é, que descer o pulo. Cadê a varinha de fibra pra pescar? É tá testando? A linha Ui. de mão. Ninguém está ficando na hora de mergulhar. Vocês explicaram vocês aqui os pontos que vocês aqui? Não. Ninguém explicou nada. Eu Vou explicar agora. Aqui, né, nós temos o dia de Andrade Mara navegar. Casado que é a lagoa e a gente dá a cidade de estado, também de lagoa. Olho d'água do casado, Delmiro Gouveia. Foi eu que criei, viu? <risos> Dona Delmira, que negócio de medo de vocês, né? Maiar que o leite do rio costuma chegar a dois metros para o contato. Chegou, olha aí, Maia, toca no fundo e volta. Toca no fundo e volta. <risos> é <só eu. risos> Eu só se lembre que depois que almoçar, oh. não pode comer pitanta pra um Jackson? <risos> Ei Jackson, agora pra chegar lá tem que descer cortando de giro. <risos> não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Vai dar trabalho, pra subir depois. Aí tem que subir cortando de giro também. também, <risos> Posso ir no São Francisco lá em que acabou de falar? Foi isso, ó. Eu vou, pra sair aqui. Eu vou subir ali pra tirar a foto. Tira a foto, mãe, tira a foto. Aqui é onde. Aqui é onde o Lampião correu na hora do filho, Ele correu, subiu essa serra aí. Eu aqui, ó. depois eu vou sempre aqui, que você é o patrão Você é o único que tem emprego concursado aqui Por enquanto, tem... por enquanto Por enquanto não, o único que tem emprego concursado aqui que ganha bem A gente é tudo assalariado O governo está vendendo todas as empresas gente. É. Tá Mas vai, vai acabar tem com isso que... Tem várias informações rochadas, né? Não dona aqui eu vou amarrar vocês Uma delas é essa daqui Tem tipo um, um pé. Tem até mesmo um pé. Olha, não tem não, não tira a planinha do Pé de Deus aí, para cuidar para mim Pé de quem? De Deus, o de Deus. De Deus, é de Deus, né? Ah sim, Deus é maior, minha filha É <risos> mesmo dedão, dedão. Ah, você de de detono, de eu dedo, uma de uma de então, É o hum. é é, diz, é, policial, que eu Aqui eu na galinha É melhor que as perguntas, dar uma muito rápido Justo. E aqui, pode pular aqui, pode pular aqui, pode pular aqui. Só se você quiser se molhar, repente, aqui. De Não, menina, a gente já vai pro outro banho agora. Mas deixa, deixa o nome tá? mulher, <risos> tá, aqui. Aqui a moda, eu jogo pra te salvar. Olha a boia, Vicente. <risos> Aí todo dia assim, eu tô morrendo, afogado! Olha <risos> <risos> a boia, Vicente! Pode, lá, pode <risos> pular, pode pular, pode pular. <risos> Você não disse que a mulher fez raiva você, Eu se você falou do Você não disse que a mulher fez raiva em você, Vocês Você é quem faz raiva a gente, que a gente faz raiva a você. Ah, o quê, rapaz? <risos> <risos> a <Olha>, gente <risos> é de vocês tem três anos apostando da gente. Que não seria de vocês, sem a gente, não é? É verdade. Olha, show de bola, meu velho. Show de bola, meu Isso velho. É é, é, é <risos> é o miado, é o pior, isso aqui é o pior. <risos> Esse eu Parou um pouquinho a é viagem. Tô vendo que essa conversa tá indo com um rumo que um não vai pra cá. Vamos comer o que é melhor. Olha o carro três, vai <risos> na <no passado>. <risos> moto, <risos> Água branca é bom? <risos> Água não? subindo, para é subir. Vai parar, vai Não, mas eles Alexandre XRE300 on the lake. Não boia, porque quando a boia imediatamente. com que que vai ele pegou a primeira vez a plataforma Ele agarrou, o peixe do o Eu não abri Engatou a terceira agora, viu? Ainda tem a quarta, a quinta e a sexta. Segura aqui, Matos Não se, se preocupe, não, que o Tony tá emocionado. Ah, é, é, muito, é muita emoção. Depois que eu tomar da cerveja, aí. Acho é a primeira vez dele. Eu sou acostumado a ver. O tá com fome, já mandou ir direto pro restaurante, né? Eu sou acostumado a Mandei para prédio bananeira e ele fugiu. Aí ali fica o restaurante Castanho. A gente vai passar, depois a gente volta aqui pra almoçar e tomar um banho de piscina é a que Você, tem, você que levanta pra tomar banho, vai tomar banho pegar essa lá para aqui Oi? É Tira aqui. a foto, dali um... É, ali Olha olha Olha o trampolim aí pra tu pular. Depois da lancha aqui, aí em cima, tá ligado Tem em pé também Show de bola, velho, o lugar aqui é bonito, viu? Vale. Mas não, calma porque não é sexta, não é final de semana ainda não. E não sai E destrava de novo, aí ele volta. Já a é? A piscina fica ali. E a gente todo mundo. Piscina de Infinita. Show, meu velho. Fechar esse vídeo aqui e acompanhe os próximos vídeos.